Olá querido irmão e irmã, convido você para fazer essa poderosa oração, em Salmos para quebrar, maldições, feitiços e inveja. Meus irmãos, minha irmã, ligam seu pensamento no trono de Deus. Se você está sem força para orar, pede o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Vamos começar orando com o Salmo 91, porque é considerado o mais poderoso dos Salmos, para resolver as mais difíceis situações da sua vida, nas horas de dificuldade e de desespero. Ore comigo no Salmo 91.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 Você neste momento está passando por lutas espirituais Vamos orar o Salmo 7 Para afastar problemas que impedem a felicidade a dois Anular inveja e afastar inimigos Ore com fervor essa oração Você vai sentir Deus te tocar Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio Salva-me de todos os que me perseguem E livra-me Para que ele não arrebate a minha alma Como um leão, despedaçando-a Sem que haja quem a livre Senhor meu Deus, se eu fiz isto Se a perversidade nas minhas mãos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 Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia a Deus! O Senhor Deus através dessa oração do Salmo 34, te peço nesse momento que Senhor abra os caminhos da minha vida. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome.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 O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Vamos fazer essa oração poderosa para a cura de doenças. Ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és o médico dos médicos. Tu dás a vida e a vida em plenitude. àqueles aqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial... Quero pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente, daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal. Não queres a doença. Que é a ausência da saúde. Porque és o sumo bem. Opera em mim. Uma profunda cura espiritual. E se for da tua vontade. Também uma cura física. Que seja operada diretamente. Pela ação poderosa. De teu Espírito Santo. Ou através do médico e dos remédios Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor E no infinito amor que tens por mim Aumenta a minha fé, Senhor Que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus E já agradeço humildemente Por toda a obra que estás realizando Em meu coração e em meu corpo neste momento Além de mim, Senhor Quero também apresentar Todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles. Sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também destas pessoas. Que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo. Porque clamei a ti tu me ouviste. Minha alma por tuas mãos benditas. Foi tirada da escuridão. Ó oh, fiéis do Senhor. Cantai a sua glória dai graças ao seu santo nome porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor Aleluia vamos agradecer a Deus por tudo o que ele faz por nós amados através do Salmo 40 vamos louvar e agradecer a Deus pela nossa vitória pela nossa família e nossa saúde Salmo 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo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 Eis que não esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Salmos 46